Vive a plenitude de sua razão Enquanto aquele que dela se esconde Vive apenas um vislumbre do que deveria ser Ainda ontem foi comemorado Dia 16 de março O dia do repórter E no poema que eu, da introdução deste desse vídeo Fiz questão de fazer um poema chamado Jornalista bem tempo eu expirei justamente porque eu acho deslumbrante eu acho sublime a profissão de um repórter muitos sonham em ser médicos entre outras coisas e eu se eu tivesse estudado e houvesse tempo hábil eu gostaria de ser um repórter também porque ontem eu vi uma catástrofe em Petrópolis onde morreu quase 100 pessoas, não sei se já chegou a essa quantidade de pessoas por causa das chuvas que caíram e houve desabamento, entre tantas outras coisas. E lá estavam os repórteres, repórteres chafurdados na lama, onde há um conflito ele sempre está onde há um momento de tristeza eles estão envolvidos. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo baseado no poema, como cristão, a base de sustentação da minha esperança está nesse livro, que é as Sagradas Escrituras, onde, tão enfatizado, até mesmo pelo presidente da República, que usou isso como lema da sua campanha, João 8,32, que testifica-se: E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Para mim a verdade é o paradigma, é o padrão, é a luz. Para mim a verdade é intransponível, imprescindível, inexpugnável. Existe a verdade e fora dela a verdade é a luz. E fora da verdade tudo não passa de ilusão, de engano. Mas infelizmente porque estou falando tanto sobre a verdade. E comecei com esse pensamento meu que diz que aquele que se esconde na verdade vive a deslumbrante razão, enquanto aquele que dela se esconde vive apenas um vislumbre do que poderia ser. E por que falo isso? Porque infelizmente, por causa das ideias de Antonio Gramsci, as ideias gramicistas que veio através das universidades, ao invés de formarem Repórteres compromissados com a verdade. É claro que não são todos, mas infelizmente a maioria dos repórteres deixaram que fossem trojetados, inculcados em suas mentes, ideias Gramicistas que tentam de todas as maneiras dirimir conceitos tão profundos, tão arraigados na sociedade ocidental. Eu sempre falo sobre isso sobre o direito romano, sobre a filosofia grega, sobre a cultura judaico cristã, ideais que Antony Gramsci, Jorge Lukács, ideais que Herbert Marcuse, Adorno e tantos outros, também repito muito esses nomes, porque eles não me deram esforços para que pudessem, de certa forma, destruir a cultura ocidental, desse mal famigerado socialismo cristão, desse socialismo cristão. Enfim, dessas ideias socialistas. Por isso é que eu coloquei no meu coração a proposta de falar um pouco sobre aquilo que eu acho sublime. Quando um repórter se sente obrigado a ser cúmplice, escravo da verdade. Quando ele simplesmente procura dar a sua notícia não induzir uma notícia. E quantos pseudos repórteres nós não temos vivenciados, que nada mais são do que militantes de um socialismo cultural, advindo do, e se tornaram advindo das, da escola de Frankfurt, das ideias gramicistas. Eles não passam de discípulos deste socialismo cultural, ou seja, não passam de discípulos de Anthony Gramsci. Mas aqueles que continuam preservando a idoneidade, aqueles que continuam firmes no propósito de lutar pela verdade. Que Deus os abençoe e que Deus possa, assim como foi levantado ao longo desses últimos anos nas nossas universidades, homens e mulheres que deixaram que, fosse, que penetrassem, que inculcassem em suas mentes ideias deturpadas que visam a liberação do uso das drogas, a exacerbação do homossexualismo, a luta de classes que lançam pretos contra brancos, ricos contra pobres, homossexuais contra heterossexuais, mulheres que, com todo o direito de lutar pela suas, pelos seus direitos, mas se tornaram arborando a bandeira do feminismo de forma também exacerbada, de forma deturpada, quando o padrão e a verdade é que nós todos somos iguais. Preto não é melhor do que branco, nem branco é melhor do que preto. E a mesma coisa, temos diferenças de ideias e comportamentos. E o que me leva também a um pensamento antigo de um filósofo chamado Voltaire, em que ele diz que posso não concordar com nenhuma das coisas que dizes, mas defenderei o seu direito de dizê-las até a morte. Enfim, a grande realidade é que nós devemos sim respeitarmos uns aos outros, mutuamente. Nós podemos discordarmos um dos outros, desde que nos respeitemos. O fato de eu ser cristão não quer dizer que eu seja favorável, por exemplo, à prática do homossexualismo. Mas isso não me dá o direito de execrar, de desrespeitar, de cercear o direito daquele que pensa diferente. É uma questão pessoal minha. Eu costumo dizer que o homossexualismo ele não defende, o, melhor dizendo, eu costumo dizer que o cristianismo, ele não defende o homossexualismo, porque preconiza um relacionamento heterossexual, profícuo e fecundo. Agora, aquele que pensa de outra forma, ele tem todo o direito de viver nesse mosaico da sociedade, onde somos pessoas heterogêneas e por isso temos conceitos, ideias e princípios e preceitos diferentes mas prevalece aquela velha máxima, que o meu direito termina onde, onde começa o seu, assim como também vice-versa, o seu direito termina onde começa o meu. Por isso é que eu deixei essa mensagem para aqueles que fazem parte da imprensa, porque nessa barca nós vemos não só repórteres arvorando a bandeira do progressismo de forma exacerbada, de forma até doentia, deturpando, induzindo uma notícia e não simplesmente se limitando a dar as notícias da maneira que elas o são. Mas nessa barca nós vimos cantores, nós vimos, nós vimos artistas, nós vimos autores, escritores, enfim. É a tão famigerada ideologia progressista com seu socialismo cultural. Que Deus abençoe, que levante nestas universidades. Repórteres que estejam com desejo de reverberar a bandeira da verdade, com idoneidade, com responsabilidade, sendo honestos, honestos consigo e com o próximo. Que Deus abençoe! Para que daqui a um ano não haja mais repórteres progressistas ou obstinadamente repórteres conservadores da direita, ultradireita, sei lá se existe esse termo ou se é um neologismo da minha parte, eu não sei. Eu só sei que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não devemos concordar com aqueles que são da direita e, se julgando conservadores, agem de forma errada, de forma deturpada. E da mesma forma daqueles que são de esquerda, agindo da mesma maneira. Existe um padrão de vida, e o padrão de vida é a verdade. Porque, como também está escrito aqui por Paulo aos Coríntios, nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. E, para terminar, eu quero terminar com a palavra e a frase, o pensamento com o qual comecei, que diz que aquele que se esconde na verdade vive a sua deslumbrante razão, enquanto aquele que dela se esconde. Vive apenas o, o vislumbre do que deveria ser. Bendito seja esse Deus maravilhoso chamado Jesus.